Senhor presidente, senhores parlamentares telespectadores, internautas eu venho a essa tribuna para denunciar mais um gesto do ministro da educação o senhor Wittraub que está retaliando o instituto de educação federal da cidade de Avaré, no interior de São Paulo está dizendo que não vai repassar os recursos a que aquela instituição tem direito, pelo fato de ter inaugurado uma biblioteca no, no campus daquele estabelecimento de ensino e que deu o nome de uma grande mulher religiosa, educadora, cientista política e que viveu no Brasil, na época da ditadura militar, com sua comunidade, e que tiveram de fugir para não serem destruídas, eliminadas, presas, durante aquele regime de força que o país viveu naquele período. E ele reclamou que esse nome tivesse sido escolhido para em homenagem àquela mulher extraordinária que faleceu há pouco tempo atrás e é um nome internacional pelo seu compromisso com a luta pela democracia no mundo e na América Latina, a luta pelos direitos humanos e uma pessoa a quem o Brasil muito deve pela sua passagem durante vários anos educando as jovens, meninas, das famílias brasileiras no estado de Minas Gerais e o ministro diz que deveria ser homenageado não a Linda Bimbi, mas o coronel Brilhante Ustra um quanto mais torturador ex-chefe do Doicode na época da ditadura militar esse ministro ainda não se deu conta que a ditadura acabou que nós estamos reconstruindo e consolidando a democracia em nosso país, é inaceitável que justamente o ministro da Educação de uma nação democrática venha retomar a memória e a lembrança de um torturador a quem muitos brasileiros e brasileiras porque muitos brasileiros e brasileiras foram torturados, assassinados ou desaparecidos ainda até hoje, senhor presidente. Portanto, eu quero me solidarizar com o diretor daquele instituto. Para concluir, senhor Nobre presidente, com o professor deputado. Sebastião Cruz, diretor daquela unidade de ensino que presta relevantes serviços à educação dos jovens de famílias populares naquela região do interior de São Paulo. Pela perseguição de que está sendo vítima e que nós repudiamos e exigimos que o ministro mude a sua atitude para que possa ser respeitado e reconhecido como uma autoridade a quem, de quem depende a formação das futuras gerações do nosso país, do nosso Estado e, portanto, dos brasileiros de um modo geral. Fica aqui o meu protesto, a minha solidariedade à comunidade de ensino e de, de estudantes daquele Instituto Federal de Educação de Avaré e repudiar a forma grosseira e, e, e, de, é, e politicamente equivocada. Obrigada, senhor presidente. Graças. Senhor presidente, senhores parlamentares...